Saudações povo, eu sou o Mr. Bonnie. E pra quem ainda não entendeu, esse aqui é o meu canal secundário que eu vou usar pra postar gameplay sem edição. Pra que vocês possam ter uma coisa pra assistir enquanto eu não posto conteúdo no meu canal principal. Obviamente não vai ser uma coisa tão engraçada quanto os vídeos editados. Mas esses vídeos são mais pra quem gosta mesmo de ver gameplay. Provavelmente eu vou postar vídeo aqui todo dia. Isso não vai tomar nada do meu tempo. Então isso vai ser vantajoso tanto pra mim quanto pra vocês. Espero que vocês gostem. Esses vídeos de The Forest provavelmente vão ser uma série bem longa. Eu também vou postar gameplays de Fortnite, de Overwatch, de Paladins e entre outros. Então é isso aí. Deixa seu likezinho, se inscreve aí pra gente começar bem E vambora Tá, vai ser... O nome do nosso mundo vai ser? Penislândia, né, velho, porra Pen... pirulândia, pirulândia, Pirulândia Pintópolis Pintópolis <risos> <risos> <risos> Eita, caralho, a sensibilidade tá muito alta, velho. Deixa eu pegar. Eita, cuzão. Deixa eu só tirar os cargo aqui. Meu Deus. Isso aqui não é a história do Chapecoense, não? Nossa, que não, peraí. Que sensibilidade é essa? Caralho, que susto. A cidade pulou a parte do. Uhum. Nossa, tá muito alto Achei caralho, Bunny, vai tomar teu cu <risos> Jogabilidade? Não sei, vou ver Tá, levanta Vem logo, é... caralho O <risos> deus paradão aqui tá. Nossa Sensibilização do mouse ou sensibilidade XY? Nossa senhora Nossa, meu mouse tá até saindo pro outro monitor Ah, pegar pega a bandejinha aqui pra não A, a marmitinha Pra ah, gente não. dividir as coisas depois Pra poder dropar item, tem que ter essa porra ah, dessa perto, Eu nem me lembro mais como é que joga Ó, o refrizinho. que isso aqui? Nem sei. Eita! Ah, caralho, Perdi vida, velho. Perdeu vida? Uhum. Ah, é, pensei que tinha o bagulho. Ah, então dá pra gente fazer uns um roleplay com inscrito, então. Acho que dá mesmo. Tipo, vamos nós tudo tretando em. Que isso aqui? É, Novo... é lista de afazeres, tá bom. Cadê a bandeja? Aqui, ó. Ah não. Ixi, você vai ter que achar outra, eu acho. Ó, oh, pra mim ficou de boa uh, a oh, sensibilidade XY 4% e suavização em 5%. Ah, o meu tá bom também. Eu diminui o DPI. Esse jogo dá pra ver barriga, os pecas. Aham. Uhum. É, tem umas marmitinhas aqui, ó. Dá pra você pegar, não? Aonde? Aí tá do seu lado aqui, ó. Essas, essas bandejinhas aí, pô. Não tem nada aqui, hein. Ô, oh, louco. Ô, oh, vê se eu, tu vê o meu braço mudando de movimento assim, ó. Sim, sim. <risos> a sua cara é hilária, velho. Que personagem eu sou? Não sei mano. Ah, eu... mano, você... Ai, não comeu a fudinha, não comeu a fudinha. Nem fudendo, não fudeu. Ah, você é meio caucasiano com um os olhos meio puxados. Tu, pera aí, olha pra mim. Tu, tu é eu com cabelo um pouquinho grande e barba. Caralho. Não tem mais mala aqui, não, velho? Caralho. Ah, peraí. aí. Eita porra! <risos> Não tem sentido quebrar é a árvore agora, porque a gente não vai montar a casa É, então. Iiii. Ixi, chega cara pela... Mano, você tá ligado que nós regaça eles mesmo com esse machadinho, né? Tem esses bagulhinhos aqui, ó. Ah, deixa Dá tecido isso aqui. É bom. Vai entrar pra direita. o ventão, ó o ventão, velho, você é louco. Alô? Alô? Alô. Teste, a porra? <risos> Liga aqui, clica aqui. E aí, mano, beleza? <risos> Suavão? Oi, no no brother. Nossa. <risos> Atenção, senhores passageiros, o avião está sob controle. Tomar um banho. Eita, tem sapo aqui, tem sapo aqui, você é louco, velho. Ó, tem umas maninhas aqui, ó. Ó, ah, ficou limpinho, assim, limpa ali, caralho. Pera aí, mano. Chocolate. Tomar um banho. Como é que abre esse inventário mesmo aí? É. Parece ah, que fizeram animação pros negócios agora. Como assim? Quando tu passa o mouse em cima, ele dá uma mexidinha. Ah, é ele só desacava agora, dá uma mexidinha. Legal. Ah, aqui é o cu. Aqui, ó. O cu gigante? Ah, é. Isso aí tem a ver com o final do jogo, tem não? Sim, aqui é o final. parece ser uma coisa aqui pra eu selecionar, velho. Aqui é o B. Ah, tá, o livro. Ih, <risos> ai, credo. Ah, tem um sapo aqui, Sério minha ficou muito engraçado. Ah, mas é só barulhinho. É, devia ter o sapo mesmo. Meter a machadada. O sapo só serve pra morrer de jeito violento mesmo. É, é muito, esc é hum, muito como escuro. Como é que o jogo tão oh, bonito roda tão... Os pelados vindo lá, os pelados vindo lá. 3x. Tá porra, olha o chupacu! Ó ó, ó, oh. Não, não, não, não. Vamos matar esses filhos da puta, velho. Deixa ele chegar perto. Beleza? Vem, chupacu, vem. Vai, seus cuzão, vai. Meu cu não tá grátis aqui, não. Lembra que a gente pode depois colocar tinta, né, Pedro? Ai, o jogo deu tá uma travada. Caralho, velho. O bicho dá mal medo, velho. Caralho, Droid, tô perdendo muita vida. Esse aqui tem um Esse aqui tem um pau. O bicho não morre. Ah é, é que a gente tá é no Dá uma é assim. escambalhotona, velho. Oh, tu chupacou aqui. Nossa! Morri, velho! Caralho! Quer dizer, eu tô caído. Dá pra você me ajudar? Dá, dá, dá. Caralho, é muita vida que perde, mano. Vamos já matar, pegar os pedaços pra comer. É bizarro, fala isso. <risos> eu começo a bundinha. cara. Cabeça voar. cara? Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa pra tomar aqui. Bebida alcoólica. <risos> Muito bom pra quando você tá sangrando. <risos> Esse aqui remédio, pô. Tomei o remédio. Aqui um jogo de family Friend. Ó, a perna seu, nossa. Nossa, tão family friendly. Ai, cara, não. É Tem um corpinho aí, ó. Oh, eu quero, peraí. Esse aqui tem um bumbumzinho, ó. Hmm. Deixa eu cheirar o cu. <risos> deixa, deixa eu ver, fica parado. Ah, o cu é preto. <risos> Tem tubarão e jacaré, né? Ai, caraca, por que você me fala justo quando eu entrei aqui, velho? Ó, os passarinhos. Cadê? Mata, <risos> mata, mata, caralho. <risos> eu lembro que eu tinha ficado profissional em matar passarinho no ar, velho. Aqui, ó, ó, ó, ó, filho da puta. Eita Opa. caralho. Sim, é. Novo animal descoberto, novo animal assassinado, né, caralho. Ah, as penas, as penas ficam no ar, lembra? É bom pegar. Okay. Peguei não, é que eu não consegui falar porque os bichos atacaram. Vai correndo e pula. A gravidade do Hugo é mais estranha. Você vai reto no ar. É, esquisito, mano. Olha, olha, para pra mim. para pra mim, cara. <risos> Parece que tá na lua, velho. É lá, ó. Verdade, verdade. Quer fazer aqui embaixo ou lá em cima? Um, acho que no mesmo lugar de antes, mano. Ou não, a gente pode fazer aqui também. Mas... Eita, caralho. Ah, meu Deus, que susto. <risos> Pra mim, quando o bicho atacou, eu tra... Eita, que susto! Lagarta! Eita, carai! Acertei! Boa, acerteiro, velho! Pegou também? Ih, será Beleza que não se clonou o bagulho? Que esse aqui de troféu? É a cabeça dele, né? Deixa eu ver se eu consegui. Não, você que pegou o couro, eu peguei só a carne. Eu vou fazer o projeto da casa aqui, já. Tá. Eu quero ver casas. Casas, casas, casas, casas, aqui. A gente vai fazer aquela casa daquele jeito mesmo? Daquela grandinha? É uhum. bom, né? É só duas pessoas, tá tranquilo. Vou fazer aqui, ó. Aqui. Madeira! Aí. Beleza, já fiz o projeto aqui. Já com jogo em português? Sim. Tá, preciso de mais 11 gravetos. Tá. Ah, terminar então... de fazer o carrinho. Ó, falta um graveto só, ah, Grancho. Coloca boa. aí. Boa. Tá, depois nós... Mas continua essa porra. Que hum... susto, susto, velho! Nossa, eu achei que era um, um pelado, pulou <risos> na <minha> cara. <hein? risos> cara, eu não tô vendo nada na gravação. Isso aqui deve tá um lixo. Eu não tô vendo porra nenhuma também. Aí, graças a Deus, essa porra caiu. Quer dizer, vai cair em cima de você. Sai daí. Tá, pega essa porra rápido. Fazer o. Eu tô, eu tô com a foto do meu filho na mão, what the fuck? Aí ah, eu não sei, porque eles já lançaram, né? Aí, eu acendi a fogueira deixa. Ah, mas se e... tiver, provavelmente dá pra recetar. Te mandaram pelo Gmail, né, Ang? Ah, tá, você tá falando no e-mail. Ah, tá, achei o que você que que tá falando de pedir pra, pedir pra eles. Ah, tô vendo. Como é que eu coloco a carne aí mesmo, mano? É... Tô com o bicho na mão aqui, ó. <risos> eu tô vendo, tá duro. Ai, <risos> <risos> <Ei>, caralho, <risos> vai se foder. <risos> <risos> ah! <risos> Porra! Eu posso pegar ah, o bicho da mão, vem cá, tá vê. É. Ah, vai tomar um Cooper aí com muita vida, velho. Nossa, eu tô sofrendo demais, Drush. Será que essa churra... Acho que essa fogueira aqui não dava pra colocar bicho, hein. Caralho, velho, que susto. Meu Deus. Ah, <risos> pelo <risos> menos tá chovendo agora. Ué, era pra... era para dar pra comer aí nessa fogueira, velho. Ué? Ah, eu meio abocimei. Tava nóis, tava nóis. Eu não pego o passarinho, ele só... Ah, pega sim. Eu não entendo assim. <risos> <risos> o que aconteceu? Eu dei uma lagartada na fogueira, eu não imaginava que essa porra ia quebrar. O ah, tamanho tá o tamanho da fogueira, como é que... Ah, vai se fuder esse jogo, velho. Vamos fazer pequena, é. vamos fazer pequena. Aí, fiz fiz a pequena. Ah, vai a de... Eu coloquei dois. Já deu, já deu, já deu. Ah, tá bom de Tá pronta a fogueira. Ah, Drush. Só dá pra colocar ah. na fogueirinha. Vai tomar no cu desse jogo retardado, ah, velho. Ah, mas que faz sentido, né? Tem uns troncos do caralho em cima. Ah, mas, de mas dá pra colocar, velho. Eu faço batata assada em fogueira gigante.